E aí jovens, bom dia, aliás, boa tarde, já são, já são aqui quase 4 horas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém, aqui na Avenida Mauriti. Esses dias eu estava assistindo o vídeo do Outsider 8. Não, do Outsider português. O motovlog é incrível. Cara, vocês têm que assistir, o cara faz cada vídeo espetaculares assim, é lá Carlos casa Gonzales, sabe? é um dos meus preferidos e eu tava vendo o estilo de capacete dele né, que é um sharp, sharp é aberto com uma máscara eu fiquei com muita vontade de usar um desses mas como um Sharp é muito caro <risos> aí eu vou... eu vou ver aqui, eu fiz a seguinte uma coisa mais em conta né eu peguei uma máscara de iSoft da... na Gearbest que tava 40 reais fiz uma compra, vou esperar chegar aí vou botar a máscara e vou numa loja de capacetes, que tenha desses capacetes abertos, estilo old school E vou experimentar a máscara com capacete pra ver como é que fica Porque daí se eu gostar, aí eu compro o capacete próprio pra usar a máscara eu Vou pra essa da, da Aliexpress, num site daqui do Brasil, Mercado Livre Que venda capacete old school, que dê pra colocar máscara eu gostei muito do estilo, acho que fica muito diferente. E aí, isso aqui eu uso óculos de grau, né? Essa que era a minha preocupação. Eu cheguei até a perguntar no vídeo do, do Outsider pra ver como é que ficava se usasse óculos de grau, se incomodava alguma coisa do tipo. Ele falou que não, tem problema. Mas eu prefiro é, primeiro pegar a máscara e ver se realmente incomoda ou não. Usar o óculos de grau por cima do óculos protetores Porque na verdade, a máscara nada mais é do que um óculos de de proteção de moto off-road com uma máscara embaixo de protetor do rosto para evitar sujeira de poeira e é lógico que eu sei que é como posso dizer, menos seguro e tudo mais não tem aquela confortabilidade, proteção do queixo mas é um... um capacete esse capacete vai ser só para sair o final de semana, domingo e, Faz as coisas do dia a dia, assim, de ir no supermercado e tudo mais. Coisas que, na cidade, coisa mais urbana, sabe? Não, não as corres da, da vida, que nos corres a gente faz com pressa. Mas nos, nos momentos de lazer. Onde a gente, tô aqui a 60 km por hora, mas eu tô super tranquilo, dire, direção super defensiva. Né? Na maioria das vezes eu tô aqui a 50, 40 km por hora, então nada que ofereça muito risco. A saúde, claro que a gente nunca sabe quando que vai acontecer um acidente, que Deus o livre, né? Mas sempre tem que estar tá... tendo a direção defensiva, andando nos limites de velocidade, respeitando as leis de trânsito. É bem mais tranquilo de, de se conseguir. E se andar com segurança, com capacete desses abertos, sabe? Não andar muito ló-prado. Da vez que eu me acidentei aqui na Perimeturbana, aquela vez que eu errei o, o freio na. Lá na marquês que eu voei na ponte, é porque eu tava acima do limite de velocidade, eu a 80. Se eu tivesse no limite de velocidade eu não teria me acidentado. Mesmo errando o freio. Então eu acho que é basicamente isso. Andar na. tranquilo, na manha, sabe? Eu, pra, que nem quando eu ando quando eu tô sem jaqueta, que nem agora quando eu tô sem a luva e sem ir de bermuda às vezes, que é coisa de ir pra casa da namorada não mais, aí não é, é ruim ir, ir de calça, né, até porque ela mora a 3km de casa. Então o que, é que eu faço? Aí eu vou de bermuda, camisa, camisa normal, só que como eu sei, pô, eu tô mais de protegido, então, consequentemente, eu já coloco um pouco mais de, de atenção no trânsito, invisto um pouco mais de defesa no, na direção defensiva então é isso que eu faço por exemplo agora agora eu tô com moletom de calça e de bota ok Mas não tô de jaqueta, nem luva então vocês podem até perceber que eu estou dirigindo um pouco mais defensivamente apesar de que quase sempre eu dirijo defensivamente vamos abrir aqui para a ambulância passar só que os caras lá de trás não estão abrindo espaço mas tão muito lá para trás ainda Aí, lá vem. Bora abrir aqui, agora. Passou a ambulância. Então é, encerrando o vídeo por aqui, galera. Vou voltando pra casa. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.